E ora boas, pessoal, daqui fala do Bro, para mais um videozinho desta vez, pessoal. É um videozinho aqui com a Marcinha Diana. Manda aí um boas. antes de começar o vídeo, eu queria vos agradecer. Porque nós chegámos, pelo menos até agora, às 5 mil visualizações da música. A música, tipo, bué, sucesso. Estamos quase a bater os 600 likes, pelo que eu estou... No momento, ou seja, eu estou a gravar isso no dia... Que Não sei. No dia 12 de novembro está -se a ser gravado este vídeo, portanto... Yeah. Nós estamos com 1.980 subscritores, estamos quase nos mil, já estamos nos 6.000, carruuuuus! Mas bom, eu queria vos agradecer por todo o apoio que vocês deram e eu estou-me a cagar para os dislikes e tal e tal, mas tenho bué comentários positivos e bué likes e, mais importante ainda, é goé partilhas. Pá, isso ajudou o -me mesmo bué, porque fez com que o vídeo também chegasse ao Toga News, que é, um, para quem não sabe, o um youtuber notícias, mas vocês me conhecer. É. E também quero-vos agradecer por isso. Depois vai ser lançada outra música, não vou-vos dizer quando. vai sair assim de surra, surra surpresa, para quem não sabe. Mas vai ser, uh, em princípio vai ser o Tudis mas eu estou a ver que também estou a ponderar a fazer, tipo, uma música. Ou seja, não falar mal, mas falar, neste caso, bem agora. Vamos lá passar ao vídeo, porque o vídeo é muito fixe, não é Marcinha? Não. E é muito não fixe, vale. porquê pessoal? Porque nós temos aqui um laço para tapar a nossa cara. Um, um laço? Um laço? Um laço, um... uma venda, enganei-me. <risos> uma fita de cabelo. Uma fita de cabelo para tapar os olhos, é por isso que o vídeo é fixe. Ah, então vem cá pessoal, nós vamos tapar a cara e vamos fazer o... como é que é? Já não me lembro. O nome. Eu não me lembro. Touch My Body Challenge. E vamos tentar chegar aos 35 likes, se vocês é claro. conseguem. Vai ser fácil, eu sei que vai e partilhem este vídeo para tentar chegar a mais pessoas porque agora nós vamos ter que ir rumo aos 3.000 mil, é os 3 mil agora, não é? 3 mil. E bora lá para o vídeo. <risos> <risos> Estica o dedo, nossa. Eu tenho que pensar agora o sítio onde fazer isso. Pronto, pessoal, já sei o sítio. É <risos> <risos> ser uma milho. Ai, ai, ai, ai, ai. Não precisa saber o um nome, pá. pode eu... dizer. Tu estás tipo, Ok, pode dizer tipo o City, sí, que eu também não sei o nome disto. Ah. Deixa para -te mais tempo, tá hum. Tá bom. És uma vez. Hum, dá ali perto. e Só bom. mais. Ya, yeah, pessoal, isto para ser à vai ser só três dias mesmo. Só pode ser. Baixa estes dedos. Baixa estes dedos. Isto. Mas está um bocadinho, Até eu dizer que. Passei. Hum. Vamos lá por Estava... Tá <risos> Quem é? Eu acho que sei, mas tem dois sítios, não sei. Aponta para o teu corpo, se não soubesse não. Sou mas depois tu, tu disseste que não sabias o nome, por isso não pode ser o outro Toca no sítio do teu corpo onde tu achas que é. é. Mostra a câmera. Eu não sei. dá a canção aqui, tipo um pescoço, ou tipo aqui. Mas mostra para ali, quando for, mostra. Ai, está a cabeça, não! É só olhar para a frente, não, é isso. Tira a viva. Não. Tira, já acabou. já acabou Mas eu quero dizer assim: se é que conhecemos o sítio, por isso não vou ser pescoço, não, sabia, né? não é? Então é tipo aqui. A baixo, é a tua resposta não. final? Ah, eu não sei. não lá! Ou <risos> <risos> é aqui? Pois é. vá. lá! Olha <risos> bem é aqui, não sei, Pronto, a mais certa a dizer que é tipo aqui, debaixo da costela. Será? É. É aqui. Eu não sei onde é que é isto, pessoal, digam-lhe aí-vos uma coisa. É o clóbico, a verdade. Não, o clóbico é, é, é, é isto, é tipo em cima. mas não é normal, não sei, é não sei o nome. Mas vamos lá. Tá mas você tá não conseguiu nenhum ponto, bora lá, para tá a próxima, porque eu não sei o que fazer. Espera, hum. hum. hum. hum. hum. hum. põe outra vez. deixa estar mais tempo, deixa-me pôr a unha. Hum. Eu acho que sei. Mas, mas, mas, uma vez. Uma. Mais uma. Mais uma. Mas se dá mais tempo, não. Ainda eu acho que sei. É o que lugar, tipo aqui. Não. é? Tu és para ser final? Aham. Uhum. É? <tos> eu vi! Eu estou no zilu! Ai, eu fazia moleque! Facia! Ai, que. É pior. Muito fácil! Vamos lá, só vamos pra próxima. Ai, já Eu tô tá com o jogo, né, Tá, é, Será que eu que Tá. Ah. Mais uma, mas deixa eu dar um pouquinho mais tempo. deixa hum... É o um queixo. A é? resposta final? É. É aqui na monocelha. Não, eu também não estou a Mas queres é <bom. risos> ver? Parecia se eu o por isso mesmo é que eu pus um... Muito, <risos> Muito. É eu é. não gosto de perder! Não, estou tu dizer que estás mal a jogar! <risos> <risos> a primeira fase que tem pena de mim, essa é a última ou é a Penúltima. Penúltima. Penúltima. Tem pena de mim, não. É o Manil, não é? É, não é? Posso é. afinar? Sim. É. Ah! <risos> pô, como é que apinhaste? Não sei se <risos> é muito fácil. Ah, pois eu é. Agora a Elzeve deve-te perguntar como é que é. ela sabe é. que é o new. Não, foi é fácil. Ah, tá bom. Fogo, oh, não sei se tem como pôr. Foi, foi, foi. Não sei se é fácil, né? Seu Diego. Vai outra vez. Outra vez? Necessita um pouquinho mais tempo. É o coturial, não é? Então, é a tua resposta final. É. É aqui do coturial. É o cotumento. FUCK! sair duas, não é? Já, só acertou duas, pessoal. Acertou duas, já não é mal, não é? Porque é muito fraquinho, é uma é normal. Sem ofensar as miúdas. Oi. Machista. Machista. Ai. Mas bom pessoal, vamos agora passar para mim. Nós vamos trocar aqui lugares tipo, é rápido, tipo. E já está, já trocámos o lugar. eu não gosto a ver, eu estou aqui a custar na hein? Eu não estou a ver, ah. mas pronto, é a minha vez agora. Ai, nossa, isto é bem estranho, pessoal. É que eu, tipo, eu fecho os olhos também para criar, tipo, aquela cena. Ai, não tapes o nariz? já dá. Foi, nota lá. Eu acho que sei onde é, mas tenho medo de dizer... Eu não conheço. Então ah, eu Então entre aqui e aqui, a luz. Hum, Palma da mão aqui. Não. de FOOOOOOG! fogo! Pessoal, foi a mesma coisa, tipo aqui ou aqui. E escolhi aqui, foi mais... A mesma pessoa cidadã. Não, não. Fogo! Eu acho que devia acertar aqui, acho. nos <risos> comentários, Esta Este é contra a Marcia. Eu não estou a ver, não tenho de Estou <risos> aqui. Fica assim, não te mexas. É okay. o okay. Tu trocaste com o. Foi sem querer. Mas não entretaste. <risos> Ainda não, não, não acabei? Ah, não É isso. Me um suto, fazes outra vez o mate. Abaixa a cabeça. Então é aqui! A fogo! Uuuuh! É tu! Tera-tera-tera-tera! Aham! Aham! Aham! Aham! Aham! que Aham! Aham! não Aham! Aham! Aham! Aham! Aham! Aham! que me como é que eu soube Pelo barulho que fizeste. Que barulho? Porque tipo, tu com a perna, tu farias muito mais barulho se estivesse a puxar a perna para trás e tu nunca farias isso. Tu, puxar, tu pegarias no meu dedo e tiravas se fosse a perna. Neste caso tu estavas a deixar o meu dedo e estavas a tirar o que estavas a pôr. Portanto tinha que ser o braço. E eu pensei, hum, pelo tocar tem que ser a palma. Muito! Isto tem é muito raciocínio, rapaz! <risos> Aposto <risos> que eles não perceberam a minha explicação, mas pronto. que é isso? Eu sou inteligente. Não faço. Fica assim, espera. Tem um ponto, deixa eu não se não estou É isso? É já? Não, não sei dizer. <risos> Ei, já está a <risos> Sim, porque é um carro lá. Mais um, tá bem? Muito Mais bom. um? Sim, é sim. um? <risos> lá, mas já fiz o que? Se... É mágica, assim vai ver o sítio. Não mais. Vai lá. Tá. Pá, parecem calças, tipo um cinto. Calças? Yeah. Ah, não. Mais thing. uma. Aquela não valeu. A primeira, eu é nem me senti. Ah, não, mas olha isso. Mais uma só. É a tua barriga. Ah, Ah, <risos> <de ver. risos> Mas parecia tipo um cinto. <risos> Estão a falar sério? Só três dois muito fácil só falta mais um vou ganhar hum. ah é <risos> que puto tudo duro o que é isso moça <risos> é teste não espera não acabou não estudo mas... não. não tá Estou usando aqui. Oh, não, isso é considerado testa, ai Não, é aqui, é isso não de testa. LOL! É numa décima de sério. É considerado. não ganhei oh, é mesmo mas é. Mas pronto, pessoal. Uh, vocês não sabem, mas nós já estamos a gravar isto pela segunda vez. Portanto, ela ganhou na última. Eu vou considerar que isto foi um empate. Estás a fazer coisa? Eu vou considerar que isto foi um empate, pessoal. Ganhei esta, ela ganhou outros. Portanto, um empate, tá estás bem? Não esqueçam de deixar a mãe para chegarmos aos 75 likes, eu sei que vocês conseguem, partirem este vídeo, sigam a Marcia nas redes sociais dela, que vão estar aí, aí em baixo, e fiquem bem, e a Marcia vai se despedir, ninguém nem esqueci-me dela, <risos> espero que espero que Fiquem bem e fui! Yeah,